Olá todo mundo, eu sou a Isa, e hoje a gente vai ter um casamento, a gente vai ter uma festa, a gente vai ter novidade no The Sims Mobile. Vocês pediram e eu atendi, aqui estamos no oitavo episódio da segunda temporada de The Sims Mobile. Minhas a segunda temporada, se você não sabe, já teve uma temporada com mais de 30 episódios, então... Corre aí assistir o que você não viu ainda, beleza? Hoje também não é só, né? O casamento, enfim. Eu... Meu novo cabelo, gente. Dessa vez não é peruca, é meu cabelo mesmo. Então se acostumem já aí. Porque esse é meu novo cabelito. E é, é, é isso, gente. É isso. Então vamos lá. Vamos lá ver o que... o que a gente tem aqui de guloseima. Hum, bonito esse cabelo. Depois a gente tem que pegar. O que eu vi quando eu atualizei o jogo. Foi que acabou... Ele é mais um, é verdade? Isso eu não sei. Oh, comemora o festival. Sim, sai ele mais um. Entra nas tarefas diárias. Ah, Acho que é por um tempo. Agora você pode escolher entre diversas casas pré-fabricadas -fabrica no catálogo de casas. Eu detesto consumir isso até tão legal. Fico muito feliz. Você viu o momento. A gente vai se mudar. Tá bom. A gente... Não, não sei se, se não dá, mas a gente vai ver uma casinha nova. Bom, vamos ver sobre o festival sim, primeiro que é a primeira vez que eu vendo sobre isso. Sim, gente, eu não me lembro se eu vi isso em outro momento da minha vida. Tarefas diárias conclua para ganhar recompensa. Conclusão cinco tarefas diárias. Oxe, dá para fazer isso Ué? é? Acabou as tarefas diárias. <risos> Recebi. E agora, Derek? lembrancinha do festival. Inútil. Tarefa da temporada. Ai, putz. Achei. A web, mas eu já vim aqui. Ai, gente, que sem graça isso. Não sei se é sem graça ou se é porque eu apenas usei... Ingressos. Tá, mas eu achei sem graça do mesmo jeito. Que isso? Amizades. Vamos aceitar tudo aqui. Tudo aceitado, viu? Aceito. Aceito. Tá, gente, vamos lá. Vamos ao que importa. A pessoa mais votada entre Carla e Derek foi Carla, com 21 votos, se eu não contei errado. Então eu vou deixar aí na tela, olha só, todas essas pessoas maravilhosas que votaram, que tiraram um tempinho para vir, assistir o vídeo, curtir, comentar várias vezes. Eu fiquei muito feliz, quero agradecer muito a Barry Rar, Barry Rar, Games, HBBB, que comentou demais. A Clícia, que tá sempre aí assistindo a gente. Davi, José e Raquel. Muito obrigada, gente, de coração, por comentário, eu fico muito feliz quando eu vejo vários comentários assim. Acreditem, vocês ajudaram o vídeo a subir. Então eu fico muito feliz, muito obrigada. Então agora, já que vocês escolheram a cara não o... Derek. Eita, que é isso? Ih, mulher! Vamos fazer aniversário sim. Vamos lá. Isso aqui... Ei, hey, é meu aniversário, eu devia dar uma festa. <risos> não. eu não quero fazer uma festa, me dá, me deixa eu respirar, por favor. <risos> tá, gente, vamos achar aqui agora a Carla, vamos chamar ela. Carly Char. eu vou te pedir em casamento, Carla. <risos> Cadê? Eu juro que dava. Pedir em casamento. Será que ela aceitou? Será? sim. Ela aceitou a gente Ok, e agora? A gente pode casar aqui mesmo Tem que fazer uma festa Ou eu posso Marcar uma data Para o casamento E... Não acredito Mas eu já casei uma vez, sério que eu vou ter que fazer de novo? Esse desafio Ai, que preguiça de Jesus Mas tudo bem Eu já cansei dessa casa, sabia? Vou procurar outra casa pra gente morar. Nossa, não acredito que tem que fazer essa desgraça desse, desse, desse treco aí de casamento. Ai, que preguiça, gente. Não sabia. Bom, vamos ver aqui. Cadê o catálogo? Como é que faz? Mas, gente, cadê o catálogo? Não tinha o catálogo? Dê sim, explica direito. Tá bom. Ok, vamos pra casa. Eu fazendo esses negócios de casamento que eu achei que não precisava fazer mais de uma vez. Coitada, piada. E a Carla, gente? A Carla ficou lá, né? Ô, oh, meu pai. Tive que ir lá atrás da mulher. Gente, o Derek tava ali. Ai, que coisa. Ai, que estresse ficar fazendo. Se eu soubesse que ia ter que fazer de novo, fazer a off da câmera. Pra não precisar ficar fazendo aqui. Mas seja rapidinho, tipo, pra vocês é rapidinho. Mas aqui, gente, eu tô indo um tempo. Gastando dinheiro. Mas é um vai e vem restaurante. Minha nossa, não dá pra fazer tudo uma vez? Oxi. Bem, a Carla não veio, não. Despedida de solteira. Superar temores sobre casamento com a minha ex. Aê, gente, finalmente. A gente vai casar agora. É, não vai ter festa, não vai ter cerimônia, porque eu só não aguento mais esperar mesmo. A gente tá, ah, sei lá, mil vídeos tentando. Parecia a Carla. A gente está há mil vídeos tentando fazer esse casal acontecer, então a gente vai simplesmente casar aqui mesmo. Tá? Espero que vocês gostem. Vamos para a cinemática bonitinha? Cadê? Cadê elas casando? Ah! Aqui! Ai, é tão bonito, né? Ai, gente! Tornar jogável, finalmente, galera. A gente tem mais um sim jogar. Opa! Aí, galera, a gente tem mais um sim jogável agora. Vocês também deram? Opa, tem algum tem gasto? Um gasto? Vocês também falaram pra mim que era pra eu ignorar a missão e desbloquear tudo que dava pra desbloquear. Fiquei <risos> em criar um sim. Eu cliquei sem querer, gente. Eu cliquei sem. Será que criou agora? Tem como excluir? Ai meu Jesus, eu tô nervosa. Não! E agora? Tem como cancelar? Gente, eu criei um sim por acidente. Tá, tô reiniciando o aplicativo. Vamos ver se sumiu aqui, se perdeu. Enfim, porque eu não quero criar um sim, sem querer. Não! Tá, eu vou excluir ele. Vou matar, sei lá, sei lá. Ai cara, que raiva! E agora, como é que exclui? Tem que matar? Alguém me ajuda? Gente, eu criei um sim sem querer. Alguém me ajuda? Me falem que eu posso fazer com esse sim. Porque além de tudo, ele é feio. Ai, gente, eu, eu, eu fiz, fiz, fiz caquinha. Tá, agora quem vai ficar grávida vai ser a Carla. Tá, ela que vai, vai ter um filho. Chutei o ring light. O Léo, ele é adotado, não é? Eu não me lembro. Au... Vou ficar no ter um bebê depois a gente vai adotar, porque... Poxa. Pronto. Ter um bebê com Jamie. <risos> ah. Parabéns, é um menino. Mais um menino, gente. Vamos dar um nome. É Calo, né? Gustavo. Falso. Vitor. Vamos ver o nome das pessoas que comentaram? A primeira pessoa foi Barry. Gabi, Clícia Davi. Davi, José... eu vou colocar de Davi, em homenagem à pessoa que deixou o comentário pedindo pra eu casar com a Carla. Pronto, vocês agora... Te... vocês adoram ter um milhão de criança, né? Pois estão satisfeitos, agora tem um milhão de criança, mesmo? Oh, que fofinho. Nossa, muita coisa aconteceu hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caramba, a gente se casou. A gente criou um sim sem querer que vai, vai ficar lá. Depois a gente mata ele quando der. E a gente teve mais um filho tudo no mesmo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que fazia tempo que eu não tinha vídeo. Então eu fiz um vídeo bem recheado de coisas. Pra vocês estarem felizes. Se você gostou, deixa seu like. Se você apareceu nesse vídeo, deixa seu like. Seu comentário também. E não esquece de se inscrever. Tchau!